No vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês rituais e dicas mágicas que eu faço no final do ano e que ajudam aí a concretizar os meus objetivos, é, a fortalecer os meus laços afetivos e muitas outras coisas que são extremamente necessárias no nosso ano, certo? Então, assiste esse vídeo até o final, porque bruxa foda é bruxa que entende das coisas. E aí, bruxarada? Tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui no canal a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com bruxo de verdade. Então, que o sol possa iluminar o nosso encontro. Obviamente que todo final de ano, as pessoas elas buscam pelos rituais, pelas mandingas, né? pelas simpatias. E é muito importante a gente deixar muito claro aqui, neste vídeo, que é exatamente sobre isso, que o ano... É, ele não acaba necessariamente o que acaba é o nosso calendário porque a vida a vida é cíclica ela é contínua então o nosso calendário que é uma convenção né, uma convenção aí cultural uma convenção humana que vai marcar as nossas datas de trabalho as nossas datas de descanso e que servem para nortear ali é, aquele período em que a gente tá vivendo né muito mais para o capitalismo do que necessariamente para gente ser feliz e tudo mais é, e esse sim acaba agora o ciclo ininterrupto da da vida vai acabar só quando a gente morre. Então, a gente tem que deixar muito, muito claro aqui que não é porque o ano de 2022 vai acabar, que 2023 vai começar do zero, resetado, e todos os problemas, tudo que você tá passando, tudo que ficou aí sem terminar, vai acabar aqui e pronto, né? O Felizes Pra Sempre da Disney, né? E ninguém sabe mais o que acontece. Na vida não é assim que funciona. Então, o que, que a gente busca com esses situais de passagem quando o ano tá finalizando, né? Esse calendário se civil está finalizando. A gente busca romper as energias que a gente não quer mais para esse próximo calendário, afinal de contas ele vai recomeçar, então a gente vai trabalhar de novo, vai ter feriado de novo, vai ter férias de novo, vai ter aniversário de novo, a gente vai rever os parentaiada nas datas comemorativas, então o que a gente quer, na verdade, com esses rituais é romper ciclos que nós não queremos mais, é alterar situações que a gente viveu, então se você teve um 2022, aonde você não conseguiu realizar os seus sonhos financeiros, então 2023 é um novo calendário calendário para isso. Se você não conseguiu aí ter a sua relação organizada afetivamente, 2023 vai ser um ano novo para isso. E quando a gente realiza aí feitiços, é, magias, rituais nessa passagem de calendário, a gente está buscando essa sincronização energética. A gente não pode esquecer que a vida, ela é um ciclo eterno de crescimento, nascimento, maturação e morte. Porém, a gente tem uma convenção cultural, uma convenção coletiva de pessoas que, é, nessa virada de 30 ou 31 para o 1 de janeiro, é, vai é, acreditar fortemente, vai desejar fortemente, vão ter muitas pessoas pensando... Neste, é, neste novo ciclo que elas desejam então quando existe muitas pessoas pensando na mesma coisa, a gente gera uma egrégora, a gente gera um conjunto de mentes que estão trabalhando em prol de alguma coisa e essa egrégora ela é muito poderosa porque ela vai gerar n-sincronicidades, né? a gente vai começar a pensar em macro e microcosmo então tudo que a gente deseja no nosso microcosmo vai refletir no macro e aí vai se concretizar, então essa ideia do ano novo, desse ritual, dessa convenção de ano novo ela acaba tendo muito poder porque ela é um rito de passagem ritos de passagem assim como seu aniversário ritos de passagem assim como um falecimento, ritos de passagem que acontecem na nossa vida o tempo todo é por isso que é muito importante a gente deixar claro aqui que os feitiços e rituais que a gente vai fazer, a gente pode é, fazer ao longo do ano todo, mas a gente vai usar este período específico para realizar esses feitiços, porque tem muitas pessoas trabalhando energeticamente para isso, e se abre uma lacuna energética pra gente poder trabalhar aí a nossa vontade, colocando ela ali dentro, nossa sementinha dentro desse macrocosmo, para que ela aconteça ao longo de um novo calendário, certo? Mas antes de continuar, já deu para perceber que o conteúdo aqui do canal é um conteúdo empoderador que transforma a sua realidade. Então, se inscreve para não perder nada do que eu trago por aqui e deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. Existem alguns passos muito importantes que eu gosto de executar todo nesse, nesse final de ciclo, sabe? Que são é, quatro coisinhas. A primeira delas é um banimento ou um ritual de quebra, tá? Então, a gente vai se arrastando ao longo do ano e a gente vai trazendo pra gente, às vezes, energias que vão se fixando, pensamentos dos outros e até mesmo nossos pensamentos negativos. E a gente precisa... Efetivamente, às vezes, romper isso. Seja esse romper um movimento emocional, psicológico, na hora do feitiço, seja ele espiritual, para que as barreiras, elas se quebrem e a vida, ela se abra. Então, eu gosto muito de pensar nisso, tá? Então, o primeiro rito que vocês vão fazer vai ser um rito de quebra, um rito de abertura de caminhos. Esse ritual é um ritual muito simples. E para esse ritual, você vai precisar de papel, de caneta... De um caldeirão ou uma panela ou alguma coisa que você possa queimar essa carta. E a gente vai fazer esse rito em duas partes, tá? A gente vai fazer, primeiro, uma carta onde a gente vai despejar tudo aquilo que a gente não gosta, que a gente não quer, que a gente tá cansado, que a gente não quer que se arraste pro próximo ano, certo? E a gente vai escrever uma outra carta com todas as coisas que nós queremos conquistar, que nós queremos trazer, que nós queremos efetivamente efetuar no ano que tá vindo. Isso, gente, é muito, muito importante. Quando a gente vai abrir espaço, vai banir alguma coisa na nossa realidade, a gente efetivamente vai fazer um vácuo, certo? Então a gente tá tirando da gente e jogando fora. É tipo pegar, sei lá, pegar a terra, cavocar, tirar a terra, sabe? Então, se a gente não tirar toda é, aquela energia, colocar algo que a gente efetivamente acredite que é positivo e que a gente deseja que cresça na nossa realidade, aquele buraco que a gente fez na hora de ter banido as energias vai ser preenchido novamente com as energias que a gente é, mandou embora se não pior, tá? Então, toda vez que a gente for fazer um ritual de banimento, de quebra, a gente também vai trazer pra realidade algo que a gente quer, uma bênção, tá? Essa carta é pra você mesmo, tá? Não é pra Deus, não é o universo, não é pra nada, é uma carta pra você. Então, você vai escrever ali. Neste momento, eu bano da minha vida todas as tristezas. Você pode descrever ali naquela carta tudo que você passou, tá? Que você quer banir. E na que você quer trazer, você vai escrever em tom de conquista. Eu agradeço todas essas conquistas que foram realizadas. Sei lá, o carro novo, o emprego novo. Você vai escrever como se fosse um futuro. Como se já tivesse acontecido. Pra trazer essa energia de palpabilidade, tá? Feito isso, aí a gente vai antes da virada de ano, queimar a carta de banimento. Então você vai acender lá seu caldeirão, ou então você vai pegar seu isqueiro e vai pôr fogo ali naquela carta que você quer banir, coloca as mãos em cima ali do caldeirão, e daí você pode entoar alguma coisa do seu coração, tem que ser muito, muito é, pessoal tá? Tem que ser algo seu, tem que ser palavras de poder que venham do seu coração, sabe? Alguma coisa do tipo, eu bano a tristeza pra nunca mais voltar, que assim seja e assim se faça, assim é e assim será, certo? Então você vai falar alguma coisa que tá ali no seu coração, porque tem que ter um vínculo emocional e afetivo com você, porque é sobre a sua vida, tá bom? E quando virar a meia-noite e for já o 1 de janeiro, né, você tomou seus bons champanhes com a galera, aí você vai queimar a outra carta, que é a carta de concretização. Porque ao mesmo passo que o fogo bane, o fogo também traz, eleva então o fogo vai banir a negatividade vai elevar seu desejo ao macrocosmos, então nesse processo da virada, você vai queimar a sua carta e também vindo do seu coração você vai ali, pôr as mãos sobre o caldeirão, sobre a panela ou sobre o fogo que tá queimando e você vai entoar palavras de concretização meu desejo é verdade, assim ele se torna real, pois eu desejo e afirmo, assim seja, assim se faça, assim é a partir de agora então você pode trazer isso do seu coração Tá? Lembra que esse passo é muito pessoal. Nada de coisinha escrita aí que você vê na internet. Não, tem que ser seu. Tem que ser do seu coração. Tem que ser com emoção, tá? E esse daí é o primeiro rito que a gente já realizou, tá? Os outros ritos eu gosto já de realizar é, a partir do, do mês de janeiro, de 2023, certo? Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, mas eu quero te pedir para me seguir lá no Instagram, arroba No Instagram eu trago conteúdos que complementam o que você aprende aqui no canal e é um portal direto aí de contato comigo. Então vai lá, me segue no Instagram, arroba Cedric Nightingale e manda uma mensagem por direct pra gente conversar. Então, assim que eu bano e tiro todas as energias negativas da minha vida, eu logo me protejo. Porque não faz sentido nenhum a gente ficar exposto, de novo. Se a gente já se limpou, se a gente já tirou coisas negativas na, da nossa vida, tá na hora da gente fortalecer nossas proteções. Esse feitiço é um feitiço que eu gosto demais, é um feitiço que é super efetivo. E você vai precisar de uma vela vermelha, uma vela preta, e você vai precisar de cordão, tá? Cordão de algodão, não pode ser de outro material, tem que ser de algodão. Eu trouxe aqui, gente, um barbante. Eu gosto muito desse barbante de algodão aqui, ó. Trouxe esse barbante de algodão pra mostrar pra vocês. E eu faço muitos trabalhos com esse tipo de barbante cru de algodão. E você vai pegar esse barbante e você vai pegar e vai medir esse barbante na sua altura, tá? Como se ele representasse você. E daí você vai amarrar esse barbante em volta dessa vela. Imaginando que toda negatividade, que todo mal, que tudo que lançarem pra você... Vai atingir aquela vela, vai atingir, vai ficar preso naquele feitiço que você tá lançando. Nesse feitiço, você vai criar como se fosse uma duplicata de você. Como se você estivesse duplicando e criando um clone. E toda a negatividade que enviarem vão a, vai acertar o clone espiritual energético que você criou. E não vai acertar você, tá? Então, finalizou este, este feitiço... Você vai pegar a vela, você vai colocar ela nas suas mãos, bem próximo aqui seu coração, tá? Chakra cardíaco. E você vai fechar seus olhos e transferir ali, como se fosse um pedacinho de você para aquele feitiço. Dar vida para ele. E nesse momento que você está transferindo, também você vai trazer palavras emocionais para esse feitiço: Nenhum mal me acertará. Todos que desejarem o meu mal não me encontrarão. Palavras, pensamentos, atos, forças, magias e criaturas, nada disso me encontrará, pois eu estou protegido por esta magia. Certo? Nesse momento, você pode, se você tiver uma deusa, um deus, se você, enfim, tiver um, uma entidade, uma força, uma criatura que você costuma trabalhar, trazer, fazer uma oração pra fortalecer esse feitiço, tá? Esse feitiço pode sim ter energias de outras criaturas, e outros seres que você costuma trabalhar. Mas ele é essencialmente isso, um feitiço muito forte e um feitiço muito simples. E daí você vai guardar essa vela, essa vela você não vai acender, tá? Você vai guardar essa vela. E no final do ano, você acende ela ou você queima ela, não tem problema, tá? Porque daí você tá queimando toda a negatividade que ela pegou, tá bom? Guarda ela bem escondidinho, certo? Eu vou te fazer um convite. Agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e exclusivos pra você. Como, por exemplo, você ganha o selo de membro que vai destacar você nas minhas lives, principalmente nas lives de tarot, onde você vai conseguir colocar a sua mensagem. Ela vai aparecer em negrito pra mim. E eu vou te responder na frente dos demais. Ou então, se você quiser participar do meu grupo secreto, a Revoada Roshinol, onde a gente fala sobre magia, espiritualidade, e todo mês a gente realiza um ritual incrível, exclusivo para membros. E se você quer ainda mais, você pode participar do Círculo Roussinol, que é o meu grupo de estudos particulares lá. Você vai ser guiado por mim nessa jornada mágica, dentro os conteúdos do canal como base e material exclusivo enviado para você certo? é muito fácil ser membro aqui embaixo do lado do inscreva-se tem um botão escrito seja membro é só você clicar e escolher a categoria que for melhor para você e fazer parte da nossa revoada caso você não ache o um botão abre a descrição do vídeo, tem um link ali escrito seja membro, mesma coisa clica no link, escolhe sua categoria e vem fazer parte da nossa revoada Próximo feitiço que eu acho muito legal e que eu gosto muito são feitiços de prosperidade. Quando eu falo prosperidade, eu falo de prosperidade em camadas gerais, tá? Eu não, não tô falando de dinheiro, tá? Eu já falei sobre isso pra vocês, que existe uma diferença entre dinheiro e prosperidade. Eu gosto de fazer feitiços de prosperidade porque... É... Eu prefiro essa energia mais próspera dentro da minha casa, para que não falte comida, que as contas estejam sempre pagas, para que a prosperidade no geral ela esteja ali, tá? E, e normalmente quando a gente fala de prosperidade a gente está falando de luxo, tá? Menos que a gente esteja falando de dinheiro, tá? São coisas diferentes. Então esse feitiço é um feitiço de prosperidade, para que sua dispensa esteja sempre cheia, para que não falte nada dentro de casa, para que as coisas não quebrem com facilidade, para que tudo fique ok, confortável. Esse feitiço, gente, é uma garrafa de bruxa e então você vai precisar de um vidro, um frasco, alguma coisa que você consiga encher, preencher, tá? Pode ser um potinho de maionese, pode ser um copinho de requeijão, pode ser, enfim, é, e você vai precisar de grãos. Grãos diversos, tá? Arroz, feijão, milho, lentilha. Eu gosto, aqui em Sorocaba, no centro da cidade, tem uns barracões onde vendem vários tipos de feijões e lentilhas e milhos diferentes. E eu gosto de comprar coisas bem coloridas para poder montar. Eles vendem normalmente de peso. Mas eu gosto assim porque me remete a N questões da vida. A gente tem aí uma vida cheia de possibilidades. Então, eu gosto de realizar feitiços com esse tipo de grãos por conta disso. Agora, não precisa ir no centro da cidade gastar dinheiro, caso você não tenha ou não queira. Você pode usar o rosca na sua casa, o milho de pipoca, o feijão, tá tudo bem, tá? Tá? Eu Cedra que gosto porque me traz essa memória afetiva e lembrando que dentro de ritualística, a memória afetiva, o inconsciente, o símbolo que está sendo colocado é muito importante para gerar a energia. Então, você vai construir a sua garrafa de bruxa com é, os grãos que melhor você sentir aí no seu coração e que faz sentido pra você. Não adianta pôr lentilha dentro do, do negócio, sendo que você não gosta de lentilha. E lentilha já te deu dor de barriga, intoxicação uma vez, você não tem ali uma ideia positiva, tá? Então, não faça com grãos que você não come, que não gosta. Faça com coisas que você gosta, que conhece e que traz pra você essa sensação de fartura e prosperidade, tá? Você vai pegar você vai literalmente... Construir um potinho com os grãos, e na hora que você estiver construindo esse potinho, quando você for colocando os grãos lá dentro, você vai estar na sua cabeça enchendo a sua casa, enchendo a sua vida de fartura esse processo é muito importante tá, esse, esse processo do estado alterado de consciência é muito importante, então você precisa estar nesse estado alterado de consciência, então na hora que você estiver preenchendo o seu potinho você vai estar tá colocando ali tô colocando fartura, eu tô trazendo ali a bolachinha que eu gosto, eu tô trazendo ali a comida que eu gosto, eu tô trazendo ali minhas contas pagas. Então, cada grão, cada movimento de preencher aquele potinho é preencher a sua vida e preencher a sua casa com todas as coisas que você precisa, tá? Finalizado esse processo, você vai fechar esse potinho e você vai encantar esse potinho. Mesmo procedimento, tá? Põe ele aqui perto do peito, do chakra cardíaco e emana essa energia. Sente! Fecha seus olhos, respira fundo, se concentra. E imagina todas as suas contas pagas. Imagina a sua geladeira cheia. Imagina a sua dispensa cheia. Imagina a alegria nos espaços da sua casa. Imagina o carro com o tanque cheio. Imagina tudo organizado e confortável. Vive isso na sua cabeça. Nitidamente, como se você estivesse se lembrando de alguma coisa que você já viveu na infância, por exemplo. Sabe aquela memória vívida? Faz isso. E terminando esse processo, você pode invocar seus deuses, as forças que você trabalha, criaturas, entidades. E aí você vai fortalecer esse feitiço, amarrando ele energeticamente também com uma palavra de poder que venha do seu coração. A prosperidade sempre estará comigo, me abençoando e fazendo com que tudo que eu desejo esteja em ordem. Assim seja, assim se faça, assim já é a partir de agora. Traz uma frase do seu coração, tá? Tem que ser muito pessoal tem que ser muito emocional a magia ganhar cor. E daí você vai colocar esse, esse potinho na dispensa, você vai colocar esse potinho junto com a comida, você vai deixar esse potinho em lugares que representem, que estão aí guardando a sua comida e a sua fartura, tá bom? O YouTube também desbloqueou pra gente um novo recurso, que é o Valeu. Com o Valeu, você pode fazer com que o nosso canal cresça ainda mais. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta dos meus vídeos com o Valeu, você pode, a partir de um R$1,00, ajudar a gente a crescer. Você vai lá no vídeo que você mais gosta, você vai fazer um comentário e vai clicar ali no Valeu, também do lado do botão inscreva-se, e vai é, fixar o seu comentário por um R$1,00. Esse um R$1,00 ajuda o nosso canal a crescer, o seu comentário fica fixado para todo mundo ver e mostra que você gosta muito do meu conteúdo. Então, ajuda a gente a crescer e se desenvolver. Lança o seu valeu para gente e fortalece ainda mais a nossa energia. E, por fim, o quarto movimento que eu gosto de fazer é um movimento pessoal. É um movimento extremamente uh, egoico. a gente precisa fortalecer o nosso ego, a gente precisa se sentir bonito, que é um banho de amor, que é um banho de sexualidade. Que é um banho aí para ampliar a imagem, o glamour, como as pessoas te veem. Que nada mais, nada menos que é um banho de hibisco. O hibisco, ele tem muitas propriedades relacionadas à sexualidade. Ele traz e atrai as pessoas, os olhares. E o povo começa a olhar você com uma maneira bonita, né? Ele olha pra você e fala, nossa, que pessoa bonita, que pessoa interessante. Isso é muito positivo na nossa vida. Porque isso vai facilitar com que a gente possa conquistar aquele chefe que a gente precisa dar promoção. Que a gente possa fazer amizade com mais facilidade para você que tá solteiro aí do outro lado encontrar talvez uma pessoa, tá? Então você vai fazer um chá bem forte de hibisco e vai tomar esse banho da cabeça para baixo imaginando toda a energia do seu corpo ampliando e chamando mais atenção é como se você fizesse uma camada energética em você Faz o chá bem forte de hibisco, apaga a luz ali do banheiro, deixa meia luz se for possível. Se não der pra fazer meia luz, acende uma velinha aromática no banheiro pra ficar aquela luzinha clara. E daí toma o seu banho normal e depois joga esse banho de hibisco sobre você, da cabeça aos pés. Tá? Dentro da bruxaria a gente não tem essa coisa de pescoço para baixo A gente vai entender o corpo como uma camada inteira Então essa ideia de ervas quentes e frias é, em, Pelo menos dentro do meu trabalho mágico e da onde eu vim A gente não tem essa relação tá? Então é, use isso ao seu favor Fazendo banho, nesse processo que a água tá escorrendo em você, aquela água vermelhinha que fica do hibisco. Fecha os olhos e essa água que ainda tá em você, que você não vai lavar, joga a água, fica com ela no seu corpo um pouco. Sente ali aquela energia, fixa sua mente no seu corpo e vai se imaginando mudando. Vai se imaginando mais bonito, bonita, mais, enfim, atraente. Vai se imaginando mudando e deixa aquela água secar linha em você, o máximo possível, tá? Não vai passar frio, mas vai deixar a água secar o máximo possível. E depois você só passa a toalhinha ali e sai, tá? Aí no dia seguinte você toma outro banho. Não vai ficar melado porque não tem açúcar. E o hibisco normalmente ele não deixa essa sensação de engronvinhado, certo? Então... Faz esse banho e fortalece a sua energia. Essas são as minhas quatro dicas mágicas, uma para você fazer no processo da virada e as outras três para você fazer depois, né, que essa virada acontece. É, você pode fazer todas no mesmo dia, se você tiver tempo, você pode fazer ao longo aí do mês, de janeiro, não tem problema, mas são passos que eu acho muito importantes da gente executar.